Olá, aplicações práticas para inferência estatística Dada os fatores cujo objetivo é fazer afirmações a partir de um conjunto de valores representativo Exemplo, a amostra mental estabelece um universo a qual assume-se que os fatores desse universo são muito maiores do que o conjunto de dados observados. Tendo esse princípio como amostra, podemos afirmar que qualquer questionamento, qualquer julgamento, acompanha uma medida de precisão sobre sua congruência sobre sua veracidade, tendo como base dados parciais sobre a totalidade analisada. O trabalho sempre vai resultar em dados parciais, sempre terá como premissa a estrutura parcial usada como base para analisar a estrutura total sempre, todo e qualquer julgamento precisa ter com clareza de que seus resultados são parciais assim como o início por mais que, com o uso da lógica, é parcial. Tendo como base a medida de precisão lógica e temo, tendo como meio a linguagem racional, o ser pode estabelecer um brilhante trabalho estatístico, com a coleta de informações de todos os tipos com o intuito de extrapolar ou interpolar fronteiras de um fato estabelecido, mas sempre com a premissa de que ele está analisando um universo desconhecido, usando como base o conhecimento de uma parcela do mesmo universo, tendo esta tipologia experimental tendo as amostras que a ele trazem uma certa literatura e meios para inferenciar fatores e condições para descrever parte do meio analisado. Exemplo. Prever um dado comportamento através da análise de fatores indefinidos ou incognicíveis, dado a um julgamento nada mais é do que um preconceito, mas estabelecer uma interpretação particular do que é permissível, conhecido, proibido, acreditado ou necessário, usando como fatores a ética comum a ciência social e o meio a qual o ser se desenvolveu, pode trazer dados, pode informar sobre as motivações do próprio ser. Tendo a transmissão de dados com definições bem definidas e fatores com clareza, estabelecendo motivações, estabelecendo regras que aquele ser estabelece como inferências reais e imutáveis, podemos facilitar a tomada de decisões, escolher seleções estratégicas e resolver problemas e ideias gerais sobre culpabilidade sobre sofrimento, sobre o funcionamento do próprio psiquismo a ponto de atribuir causalidade, a ponto de estabelecer uma cultura de evitabilidade, a ponto de conhecer a culpabilidade, a ponto de ser razoável e desenvolver a responsabilidade por resultados específicos da sociedade. Avaliar a culpabilidade e os danos compensatórios através de direitos humanos e conceitos sociais e contextos legais é de suma importância para assegurar a repetição do sucesso passado ou examinar até que ponto certos eventos podem ter ocorrido de uma forma ou de outra, garantindo assim uma evolução comportamental dos indivíduos ou dos conjuntos que certos indivíduos compõem na sociedade, trazendo com isso uma condição estatística, uma equalização temática com base na lógica e no funcionamento do ser, a fim de interpolar fronteiras e reflexos dentro dos planos psíquicos do próprio ser, discriminando um comprimento mínimo e estabelecendo uma inferência estrutural. Para com isso estabelecer subjetividade e decisões que poderiam ser tomadas através da ambientação e por meio dela para ter uma estimativa comportamental, um ponto de valor particular, mas ainda assim garantido pela sociedade como um ponto de valor comum. Obrigado.